Pelo visto, o dinheiro caiu na conta. E se cai na conta é porque alguém pagou. Me encomendaram a morte de uma garota. Só pode deixar com tojo, de fui xigurô. Gostei da proposta, achou que tá interessado. Mas não me chame de Zenin de novo, pois me casei. Sou fui e agora que deixe claro. A oferta que me deu, aceitarei. Eu nunca tive energia amaldiçoada. amaldiçoada. Então pra mim a própria família eu não era nada Foda-se o clã Zenith e foda a porra toda não vou esquecer do passado e nem dessa cicatriz Mudei a visão que eu tinha do mundo E agora eu vivo só por mim A fase 1 no plano foi iniciada Eu vou cansá-los esgotar totalmente Sua mente sana. Eles estão acostumados a lidar com mercenários Mas quem vai enfrentar agora é o assassino Tudo Outros beijos é, é, é. Você foi fracassado, pode ser seguro. só se mais um. Só um. um. assassino de vencedores. Como não sente minha presença, o que já me adiantei Com um espada no seu peito e ainda consegue falar. Você não se lembra quem sou, ela acha tá tudo bem. Primeiro empalei seu orgulho e agora a sua carta volta. Satoru Gojo já tá morto. Eu tô meio enferrujado, então faz fila Bonito papo furado, desculpa interromper Mas com uma bala na cabeça, missão cumprida Eu treinado, meus cinco sentidos são melhores que o das todas as pessoas Eu acho engraçado como vocês conseguem perder com um primata que luta Pô, agradecer seu poder, pois graças a ele você não vai morrer que nem seu parceiro No placar tá dois pro primata Terceiro pros venceros Sério, não acredito que você ainda tá vivo Mas não tem problema, eu consigo te vencer Segundo round, o que é que é isso? que cê tinha alguma força, uma arma secreta Mas sou um cara orgulhoso, então quis pagar pra ver E por culpa desse orgulho de merda Eu vou morrer Eu nunca valorizei ninguém além de mim Então eu acho justo que tenha acabado assim Eu não toquei para me redimir Mesmo que esse seja o fim Quais são suas últimas palavras Eu não tenho no fim lembrei do rumo e da minha mulher Meu filho vai ser vendido daqui a três anos Então decida e faça o que se quiser que eu faço É só por mim eu vou bem pago Posso sacar todos comigo. Não há nada nesse mundo que venha a valor Eu sou um lixo que mata outros lixos fodinhos Se você for caçado pôs onde futebol seguro foi um, um, um assassino de peito. Afinal ele tinha talento diferente de mim Acho que fiz o que era melhor pra você Então seu nome é Fushiguro e não Zenin Meus parabéns, é sorte sou eu saber Pra não matá-lo eu escolho morrer aqui Contra nos beijos por